E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, mais uma vez de volta no Clash Royale para trazer um super deck para vocês. Mano, sério, esse está sendo um dos melhores decks que eu já mexi em muito tempo. Isso porque o Mega Servo está sendo uma das cartas mais fortes que eu encontro atualmente. Tanto no, no push aqui, que vocês podem ver que eu tô no meu recorde de troféus com quase 4 mil troféus, tanto para torneio e para desafio. Eu postei uma foto no meu Instagram onde eu consegui, em um desafio clássico, 12 vitórias, nenhuma derrota, senhoras e senhores, com esse deck. Basicamente eu tenho que agradecer o John Que é um, do, um dos membros aqui do Clash Royale Que ele me deu o um feeling pra esse deck Mas o deck que ele me passou Que é exatamente esse daqui Tem o Lava Round no lugar do Golem E é um deck que eu, eu estou vendo com muita frequência Aqui no jogo, tá? Mas eu achei que o Golem Encaixou muito melhor Porque o Golem consegue chegar com vida Na torre do oponente E o Golem, se ele chegar com vida na torre do oponente Nada, nada, ele tira metade da vida Da torre do seu oponente então é muita coisa O deck é muito bom eu consigo uma média aí de 8 a 9 vitórias em 10 partidas É muita coisa no, desa no, no grande desafio Eu acho que eu tenho um certo azar Eu chego 8 ou 9 vitórias sem perder Aí eu vou e perco 3 é sempre assim. Eu acho que no grande desafio o meu recorde foram 10 vitórias, mas no desafio clássico eu consegui 12 seguidas sem perder nenhuma. Então eu quero colocar aqui no grande desafio, vamos participar de um aqui só para mostrar como funciona o deck. O deck ele vai funcionar de maneiras distintas dependendo da situação, tá? Então, é, o seu Golem, você não precisa necessariamente deixar para utilizá-lo só no último minuto. Esse é um deck que você vai poder usar tanto para push quanto para torneios e desafios, porque ele funciona muito bem, ok? Como vocês podem ver, eu comecei aqui nesse, nessa minha batalha com é, o golem logo de cara no, no ataque. Por que, que eu fiz isso, galera? porque eu não tinha nada na minha mão pra poder iniciar o ataque de maneira eficiente. Então o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi foda-se eu vou colocar o meu golem pra iniciar, eu faço isso em alguns momentos e consigo bons resultados. É importante que o seu golem sempre vá acompanhado de um feitiço de veneno, eu demorei demais pra colocar o feitiço de veneno, mas mesmo assim eu ainda consegui matar aquela princesa e dar um certo dano na torre, e olha só que eu consegui ainda tirar mais do que metade da vida apenas com um golem galera. No primeiro minuto da, par da partida Esse é um deck também que você normalmente vai conseguir aí uma estrela, duas no máximo, tá? Vai ganhar de 1 a 0 ou 2 a 1. Três estrelas é muito difícil. É um deck muito forte no começo do primeiro minuto, mas ele é um deck fraco contra outros decks que colocam muitas cartas em campo, tá? Porque como vocês podem ver, se você não souber defender corretamente com esse deck, você não vai ter chance. Se o cara tiver as cartas certas contra esse deck aqui, por exemplo, Veneno, Mata muito fácil as minhas pequenas tropas ali, que é os goblins, que é os servos, que é os esqueletos. eles Se você tiver aí um cara que tem veneno e tiver torre inferno, você vai sofrer bastante. O espírito de gelo tá ali, a torre, é, o, a lápide também tá ali, pra poder meio que dar uma quebrada nesse, nessas torres inferno que eu encontro pelo caminho, tá? Vocês vão poder notar aqui se a gente pegar alguma torre inferno, que eu normalmente. Ou eu dou um choque na Torre Inferno pra quebrar o efeito dela, ou eu tento congelar ela com o Espírito de Gelo, ou eu coloco a Lápide para ficar colocando Esqueleto e a Torre Inferno ficar sempre distraída, né? Então aqui vocês já puderam ver que eu já tô conseguindo levar. Apenas com o Golem de chegar lá eu já consigo dar um dano tremendo na Torre do meu oponente. Eu tenho que saber corretamente como é, defender. Notem aí que a Lápide é essencial a defesa desse, nesse meu deck. É, outra carta que é essencial a defesa é o espírito de gelo, ela é muito eficiente nesse deck e olha só, agora o golem batendo finalmente com o um feitiço de veneno na torre, não deixou pra ninguém, já levou a torre já garanti meu 1x0 e basicamente tudo que você faz depois que você garante seu 1x0 galera é tentar segurar o ataque não tenta fazer três coroas, só tenta fazer duas coroas caso você esteja com uma torre muito fraca ou perder uma, uma das suas torres, e ficar um a um aí você vai partir para o outro lado do ataque para você fazer aí os dois a um tá mas caso contrário segure a batalha no 1 um a 0 que vai ser mais eficiente do que você se arriscar esse é um deck que tem, tem que saber jogar na calma galera, muito na calma Vamos tentar fazer aqui, talvez eu perca Porque narrar e jogar ao mesmo tempo Não é muito interessante, tá? Então vamos tentar aqui fazer alguma coisa com esse deck Uma alternativa interessante é você também colocar O coletor de elixir no lugar dos goblins Até era o deck original Antes de eu alterar ele pro, Do jeito que eu, que, eu, que eu prefiro aqui, tá? Então, nossa, cara Vamos lá, vamos colocar esse de veneno para matar essa princesa Porque ela vai ser chata aqui Vamos lá, congelamos, vou colocar o Goblin que vai dar uma... Não, eu deveria ter deixado o Esqueleto Gigante ficar mais perto da minha torre para eu colocar os meus Goblins. Mas não tem problema, ele já está com pouca vida. Vou colocar agora o meu Golem recuado. O Esqueleto Gigante vai morrer, não tem problema. Show de bola. Vou deixar ele morrer. O meu golem já tá indo. O fato do golem lento até nos ajuda, porque dá tempo da gente colocar bastante tropa. Por que, que eu coloquei o túmulo aqui? Porque o túmulo vai servir de proteção pro meu golem. Vamos supor que tem alguma torre inferno no deck do cara. Enfim, olha só. Agora o Golem com o veneno vai batendo lá. E olha só, o golem chegou com metade da vida. E eu quero que vocês notem a quantidade de dano que o golem vai fazer ali. Olha só. Mesmo ele morrendo pras três mosqueteiras. Olha a quantidade de dano. Metade da vida da torre foi para o brejo galera é muito dano é muito eficiente o deck calma lá vamos ter que combater aqui vou colocar aqui vou colocar aqui vamos lá com calma com calma esse esqueleto gigante está muito perto meu Deus show show show show vai porque a minha torre não tá atacando a mosqueteira velho a minha torre simplesmente quis ignorar a mosqueteira não tem problema Tomamos um certo dano ali do lado esquerdo. A gente tá, na verdade, na, na pior aqui. A gente tomou, de modo geral, mais dano do que o meu oponente. Mas eu acho que pro último minuto a gente vai ter, ser mais eficiente aqui do que o nosso oponente. Né? Então vamos lá. Golem. Beleza. Vou colocar aqui. Eu vou esperar aquelas mosqueteiras. Vou tentar matar essa princesa aqui. Vamos lá. Mata as mosqueteiras. Coloco aqui pra parar aquele Dão um choquezinho aqui Pra matar Coloco aqui pra defender Aqui pra defender Ai meu Deus, tá vindo lá lado esquerdo ali Mas meu Golem tá indo lá, ó O Golem não morre, galera O Golem é muito resistente, manos golem, olha só O Golem quase leva a torre sozinho, velho O Golem é muito foda, cara Olha só, sem de vida na torre Se eu segurar a partida aqui Eu consigo ganhar porque eu consigo ganhar no feitiço, galera. Eu consigo ganhar no feitiço. Faltam 10 segundos. Ele vai jogar, na def... ele vai jogar aqui pra... no desespero. Eu vou jogar agora o meu zap. Faltam 5 segundos. Já estou ganhando. Tudo que eu preciso fazer é segurar a partida. E, como eu disse, jogando na calma. Jogando é, no 1 a 0. Para garantir sua vitória, tá, galera? Eu não consegui fazer uma das estratégias eficientes desse deck, que é você colocar o Golem e atrás do Golem seus Servos, atrás do Golem seu Mega Servo, é, e, e ainda colocar o Veneno. É a estratégia perfeita, não tem nenhuma torre que segura, tá? Não interessa o que o cara coloca para defender, você vai levar a torre dele. Aqui eu tive que jogar na estratégia, na, numa estratégia secundária de ataque. Porque o cara tinha um deck de certa forma de mineiro, um deck de certa forma rápido. Então o que, que eu tive que fazer aqui? Eu tive que me adaptar e tudo que eu usei pra atacar foi golem e veneno. Golem e veneno. Basicamente, o que deu dano na torre do cara pra faturar a vitória foi golem e veneno. Eu poderia ter colocado ali os meus servos e o meu mega servo do lado direito pra garantir a torre? Poderia, mas muito provavelmente do outro lado eu não teria defendido e teria perdido. Então você vai ter que saber defender, vai ter que usar as cartas no momento correto, mas é um deck excepcional. Eu tô muito satisfeito com ele. 3915 troféus, um desafio clássico com 12 vitórias, nenhuma derrota e 10 vitórias no desafio, no grande desafio aí, e uma aqui ao vivo narrando para vocês ainda para vocês verem como o deck é top. Uma coisa que eu esqueci de dizer sobre esse deck é que ele não tem nenhuma lendária então pra você que não tem lendárias vai a dica muito eficiente e alguma das variações aqui que eu recomendo pra vocês, caso vocês não se adaptem, é você colocar aqui cadê o, o coletor? aqui ó o coletor de elixir no lugar do goblin eu acho que é, ou o lava Round no lugar do golem, talvez seriam as únicas alterações que eu recomendo pra esse deck aqui, então é isso, espero que vocês tenham curtido, se eu te ajudei, se você já conhecia o deck deixe aqui nos comentários se você acha que eu tenho alguma alteração que eu possa fazer que ele vai ficar ainda melhor, muito obrigado todo mundo que assistiu, mais uma vez deixa seu gostei, vai me ajudar bastante caso vocês queiram mais vídeos de dicas de deck explicativos assim como eu fiz esse daqui falou, um grande abraço do gordinho galera e até a próxima